Sai da base flashando pra chegar mais rápido que lança o Prime é aqui, Gogó -go. Aqui, ó. Flashzinho aí, pai, fica à vontade pra vir deslizante aí Bom que eu já dei B pros caras nem ver, tá ligado? Já lançamos a brabinha aí Fica à vontade aí pra vir escorregando, né? Torcer pros caras não ver, mano Bom, mano, vamos torcer pra não acontecer o seguinte, mano Do Lessin fazer head e vir reto no meu bagulho Se o Lessin vier reto aqui, fodeu, mano ele, ele só me escaralha, mano Torcer pra ele não vir aqui, tá ligado? Então eu vou até brotar outra ward ali, ó Pra ficar bem seguro Visão aqui embaixo eu tenho mais ou menos, né? Tenho mais visão do meu corpo mesmo e é isso. Por favor, não me invada, Alessio. Vamos fazer o um feijãozinho com arroz sem inventar muita moda, né? Tudo nosso, galera. Acabou o jogo. Não morri no primeiro clear. Aliás, o primeiro clear nem terminou ainda, né? Mas eu só me agradeci, Ai, acordeci, beijo, né, tô legalzinho véi? o caralho. Valeu pelo apoio aí, fio. Será que eu matei ele? Acho que não, ele deve ter Ward. Precisei nem do flash, hein, mano. Acho que eu vou mid em vez de, de ir lá no Drake. Mas provavelmente eu fui visto. Vou ter que só meter o pé e guiar o dragão aí. Né? Pô, que merda, hein, mano. Queria guiar esse não, mas a partir do momento que meu ADC morreu, é deles, tá ligado? Tá, eu posso pegar no nível 6 e cobrar a jogada, só que eu não sei se tem um ward aqui ou não, ó. O Gragas tem trinquete vermelho, então eles têm menos ward. Eu tô sem espantalho, mas eu posso arriscar uma parada, mano. Eu não sei se eles têm visão ou não, tá ligado? Foi inocente, hein, Lúcio Foi inocente, cachorrão Foi inocente, cachorro Tinha Ward ali, só que Ele tentou me beitar, tá ligado? Ele tentou me beitar, consegui encaixar da melhor forma Ah, que isso aí, mano? Que isso aí, Caixa? Vai chupar um peito, doidão Pelo amor de Deus, deixa eu tranquilo Tá, gastei meu ult, vou clinar a parte de cima Um minuto pra nascer o Aralto Nós podemos tentar matar o Top e arauto. Esse é o plano, hein? Mas meu R tem que voltar, né? Mano, esse cara pode fazer essas coisas, mano. Não é possível, aí. Rebenta ele aí, mano. Bazuca esse cara aí. Ele tá me tirando, aí. É, ué, esse cara tá me tirando, aí. Ai, Guilindão Depois dessa aqui você vai vir deslizando aí, Guilindão na né, moral. Porque esses caras tá tirando, aí. Os caras tá de graça. Tá tudo bem guardado aqui, campeão. Ai, meu Deus. Trolei, galera. Trolei, velho. Mas aí dá bom, porque nós é gostoso desse modelo aqui que nós consegue encaixar o cheesecake dele. Fodeu, morri. Morri, morri, morri, morri, morri, morri, morri, morri, morri, morri. Tem muita pessoa do time dos caras aqui. Tem mais player no time deles. Ah, que que é isso é eu? Que que é isso aí, Robertinho? Que o campeão dele ali, mano, ele me puxou... Ah, foi o Swain, né, mano? Foi o Swain, certeza. Por que esse cara tá achando que ele não vai morrer? Pelo amor de Deus, né, filhão? Ô, por que você não vai essa torre aí? O cara tá achando que ele não vai buscar isso só porque ele guardou aqui, quer ver? Ó, guardou aqui, né? Ele acha que nós não consegue burlar a visão dele. Sai por cima, mano. Por que, que a gente tá se separando? Pô, sai por cima, meus príncipes. Matou o Gragas? Matou, então tá bom. Mano, pelo menos esse arauto que eu tenho que fazer, ó, mano. Eu tô perdendo todos os dragão, mas todos os arautos vai ser meu. É isso, é uma troca, né? Não sei se eu toco nesse assunto, mas, galera, tem alguém que já manuseou, aveludou, né? Nesse tipo de conteúdo aí, chamado Hentai, né? Beleza, foi um negócio que... Ai, a BT, cuidado, sai. Nossa, Marquinhos. ele deu um, um, um impulso, assim, diferente. Foi um negócio... Ai, uma experiência, né? Existe mesmo esse tipo de coisa, mano? Esse... Não, obviamente existe. Me joga né? só, vi a velho Nem sei se era pra eu fazer isso aqui, mano Nem sei se era pra fazer isso aqui, galera, Pera aí. Não consigo me mexer, mano Mas eu dei meu dano aqui, velho Tamo chegando Tamo chegando Deixa eu dar o um slow, pelo menos Freezinho. Beleza, nice Esse aqui dá um bom que off para nós Beleza Por mim, nós continua, hein, mano Por mim, nós mete o Johnny aqui, ó é, vem assim, vem pra você ver Tá, deixa eu dar tab pensar, mano Eu tenho que fazer corta cura talvez, né Se bem que é um letalidade, mano Quem vai curar é só o Swain, né hum, A Kaisa deve ter cura na runa, mas não é nada demais Vou fazer dano mesmo, hein, mano E tô se pá cogitando fazer uma Banshee Galera, é muito ruim eu querer fazer uma Banshee Será, mano? Manda um salve em câmera lenta com o com salve do Matrix Sabia que não matava, né, mano e eu acho que eu não posso entrar na minha jungle. E agora, José? Eu entro na minha jungle ou não, galera? Ou eles tombaram ou eu, entro, ou eu morro entrando na minha jungle, ó. Olha lá, já estão armando pra mim, ó E eu que não sou bobo nem nada aqui, já tô sabendo Tô estudando tudo, pera aí Ó, não, será filho, você não tava na mesma intenção que eu Cuidado, mano Quem morrer aqui agora, eles zombaram Um barão que esses caras pegarem que esse, que esse recurso que eles têm Essa vantagem que eles têm agora é game, tá ligado? Um barãozinho acabou o jogo, literalmente, mano Ai, mamãe, minha galera Quem que falou lá, minha família? Ut por Prime, Marquinhos? Tinha um rapaz lá que tinha falado, não tinha não? Mais cedo, ult por Prime? Não, tinha um menino lá que falou eu lembro dele. Fodeu, esse Gragas aqui em cima, ele não vai deixar eu jogar, mano. Ele não deixa, tá ligado? Ele só não deixa. Família? Ai, mano, que difícil, velho. O que, que a gente faz, velho? Será, mano? Start esse drag, mano? Apare... Aparenta ser inteligente fazer isso aqui? Acho que ele seguivou, né? Pelo amor de Deus, é bazuca, é granada, é tiro, é bomba. É a, a obra na frente ali, a maquita ali torando, vocês estão ouvindo a obra, mano? Eu vou fazer Banshee, mano, por quê? Porque esse Gragas, ele quer aveludar meu caramujo, ele quer, mano, tá nítido. E é o papel dele não deixar eu jogar, tá ligado, Ele não quer deixar eu jogar, mano, saca? Isso é fato, essa é a função do Gragas, ele vai vir me bazucar, velho. Eu vou fazer aquela Bansheezinha pra dar uma sobrevida contra ele, nem que seja cancelar o meu skill, etc, e lá vai, né? Se o menino realmente fica burrificando o negócio lá, tá ligado, é, amigão, você foi pego, viu? Você foi pego, fora de posicionamento. Quem que tinha falado lá, minha galera? Ah, Marquinhos! Putz por Prime, quem que tinha falado lá, minha família? Eu errei o pixel ali, era pra cair aqui embaixo, eu caí aqui, né? Eu errei o pixel, né? Espera, espera, eu posso pegar um flanco. Espera, joga slow. Eu tô pegando o flanco, eu tô pegando o flanco. Eles não imaginam esse flanco. Nossa, o flash do, da Kaisa, mano. E deu certo ainda, que doideira. Ih, sbitei. Tá ligado, não. Ai, meu Deus. Eu ia apertar 6. Quem que tinha falado lá? Ah, eu peguei. Peguei não, né? Nice, faz barro. Lucy, tio tô pai, tiltou Ó o Lucy Foda-se, já vai pra base aí também tô, tô com muita gracinha aqui, não Um salve pro grupo do Discord E os meninos da droga aí, ó Pelo amor de Deus, hashtag Ah, hashtag aí, meu glorioso Beleza? Não compactuamos Com coisas ilícitas, é o pirulito que vocês querem ver? Olha lá, ó GG, chama nessa porra Falei que ia ganhar e ganhamos, mano Chama, rapaziada, ganhamos Uh!